galera tudo bom com vocês Miguel Alves aqui galera antes de tudo antes de falar que o meu conteúdo quero poder agradecer de coração a todos que estão se inscrevendo no meu canal todos que estão me ajudando a poder se tornar tá esse projeto aqui mais real tá mais poxa que um sonho meu tá de poder me tornar youtuber Tá? e muita gente está me ajudando meu canal está crescendo e aqui é muito importante isso aqui isso vai me motivar mais vai cara eu estou aprendendo cada vez mais com você eu estou melhorando mais meus vídeos tá bom a ideia é essa eu sei que não é uns vídeos assim muito top muitos fodas mas o que eu faço para vocês aqui é com amor é de coração o que eu faço tá bom eu quero ajudar muita gente na minha vida e assim cara eu sou muito honrado aqui muito feliz tá bom por você que está que acreditando tá? que acredita em meu trabalho em meu projeto aqui no Youtube tá bom muito obrigado de coração gente muito obrigado tá bom que Deus abençoe vocês tá bom então com isso bora para o nosso conteúdo então galera que é o seguinte tá bom no nosso vídeo de hoje eu vim falar para vocês sobre o ID tá do Facebook o número de identificação Beleza? Então muita gente ainda tá perdida tá? Não sabe, tá? Então de fato Nesse vídeo eu vou te apresentar ele, vou te mostrar aqui Na telinha do meu computador pra você aqui, em prática Tá bom? conteúdo bem massivo, bem direto ao ponto bem, bem rápido, tá bom? Que é pra você Não também não ficar perdendo tempo Porque eu não quero que você perca o seu tempo, eu valorizo muito O seu tempo, tá bom? Assim como o meu também Beleza? Então galera, bora nossa aqui Vamos quebrar para nossa telinha do meu computador Que agora que eu vou te mostrar aqui agora na prática pra você, tá bom? Bora! Mas espera galera Esqueci, tá? Mas antes de tudo que cara Desce aqui embaixo, aqui já se inscreva no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário que vai me ajudar bastante. Vai ser muito útil, tá bom? O crescimento do meu canal. Quanto mais você vem aqui embaixo, aqui ó, aqui embaixo tem um botãozinho aqui vermelho. Inscreva-se, clica nele, sobe mais um pouquinho. Tem um botãozinho assim ó, like e tem outro assim ó, deslike, tá bom? Cara, o teu like ou deslike vai me ajudar bastante, tá bom? Vai fazer eu poder, tá, ver esses pontos de eu poder melhorar, tá bom? O meu conteúdo para você, certo, galera? Valeu! E aqui, galera, ó, você vai entrar no seu gerenciador, beleza? Então, aqui você vai clicar aqui, ó, tá? Vamos aguardar alguns segundos, beleza? Bem direto ao ponto, tem muita enrolação, tá? E aqui, ó, no canto aqui, esquerdo, você vai encontrar aqui, ó, algumas opções, tá? E você vai encontrar aqui, ó, procurar, você vai encontrar contas de anúncios, clica, tá? Vou, co vou colocar aqui para cá, para esse para ficar melhor para você enxergar, beleza? Então, presta muita atenção, aqui tem dois pontos aqui muito importantes que você precisa saber. Tá? Então temos aqui, ó, tá que pontinho aqui, já no lado direito, você vai, já vai encontrar aqui, ó, identificação, e aqui tá aqui o um número aqui, tá, ó, tá aqui o um número aqui da identificação, tá bom, do seu gerenciador, beleza? Então tem um outro ponto ainda que você consegue identificar também, aqui em cima, tá bom, o número do seu ID, tá, aqui, ó, beleza, ó, selecionei para você, tá, então são, são esses dois pontos que você consegue, tá, é, distribuindo aqui, tá, você consegue estar tá identificando, tá, o seu número de identificação, tá do seu gerenciador tá então o número aqui de ID beleza então tá tudo aqui certinho. o um vídeo bem intuitivo e bem rápido bem direto ao ponto para você não estar tá se perdendo aqui tá bom que aqui também vai ajudar muita gente que as pessoas também querem saber cada ponto tá se você quiser saber mais detalhe quiser saber cada pedacinho tá do gerenciador de negócio deixa aqui abaixo porque eu vou fazer conteúdo para você para te ajudar ok eu também tenho o meu treinamento, né, de tráfego eu pago para afiliados, e pessoas que são totalmente iniciantes, para começar um projeto do zero, tá bom? Um passo a passo mastigado e validado, tá bom? Que é o qual eu aplico hoje nos projetos online. Vou deixar para você aqui também o link aqui, todos os meus contatos, se você quiser vender, tá bom? É todo dia com passo a passo, um processo tá validado, ao qual eu aplico hoje nos meus infoprodutos, tem meu método, né? Meu treinamento de tráfego para afiliados e também pessoas comuns iniciantes. Vou deixar também o link aqui abaixo para você estar tá assistindo, tá bom? E tá aí adquirindo aí comigo, tá bom? O meu treinamento, tá? Por apenas R$ reais para você que está aqui no meu canal, tá bom? Então não perde aí. Sua oferta aqui é, por TV Limitado que vai te ajudar bastante, tá bom? Para você estar tá agirindo um bom treinamento, tá? um passo a passo com mais suporte, tá? E realmente validado, né? coisas validadas, porque ao qual eu aplico hoje, tá bom? Para vender os meus infoprodutos. Beleza? Então, galera, um forte abraço fica com Deus. Até o um próximo vídeo.